A medicina natural é muito explorada para tratamento de diversas doenças. De pequenos desconfortos até doenças mais graves. A medicina tradicional clínica antes especulava sobre a eficácia da medicina natural. Hoje já aceita seus resultados. Afinal. Em muitas situações o uso da medicina natural se mostra cheio de benéficos à saúde dos pacientes. Claro que isso depende do caso e precisa do devido acompanhamento profissional. Para a felicidade de muitos homens a medicina natural também pode ser usada para melhorar o desempenho sexual, a disposição e a libido. E quando eu digo para a felicidade de muitos é porque mais de 30% da população masculina sofre, por exemplo. Com ejaculação precoce, essa disfunção prejudica o desempenho na cama e se não tratada, pode acabar com muitos relacionamentos. Mesmo aqueles que já estão anos a fio em uma união estável. Infelizmente eu já vi acontecer. Mas para te ajudar a sair dessa, no vídeo de hoje vamos te apresentar três chás naturais que auxiliam o tratamento infalível para ejaculação precoce. 1. Chá de camomila. O chá de camomila, por exemplo. É excelente para acalmar os nervos mas qual a relação disso com a ejaculação precoce você acha que não há ligação pois eu já explico que sim e muito a ejaculação precoce secundária aquela que surge em algum momento da vida do homem que não apresentava os sintomas anteriormente na maioria dos casos é originária do estresse e da ansiedade o estresse excessivo prejudica qualquer relação e o desgaste psicológico se manifesta fisicamente prejudicando também o desempenho do homem na cama 2. Chá de menta. A menta é uma erva cujo nome original é hortelã-pimenta. O chá de menta auxilia na abertura das vias respiratórias. O seu desempenho sexual pode estar debilitado devido à respiração incorreta no momento do sexo. Como a resposta do corpo é inerente ao controle da respiração e do fluxo sanguíneo, você acaba ejaculando antes do momento esperado. 3. Chá de várias ervas. Já falamos do estresse e da respiração. Agora vamos ao terceiro ponto mais importante para manter uma boa performance na cama. A circulação sanguínea. O chá de várias ervas consiste no preparo do chá com alecrim, amamelis, cipó de cruzeiro, cavalinha, jasmim, macela em um litro de água. Esse é o chá que vai auxiliar na circulação adequada de sangue no pênis e mantém a ereção firme e duradoura. Mas nada disso é o tratamento definitivo. Tratar a ejaculação precoce é algo completamente possível. Seja através da medicina natural ou outros métodos que trabalham o foco do problema. Como dissemos, a medicina natural é uma alternativa que também precisa do acompanhamento adequado. Afinal, pode ser que só a ingestão de ervas e chás não seja um tratamento definitivo para seu caso. Existem porém, mais alternativas para tratamento de doenças, inclusive a ejaculação precoce. Como é o caso do método que estou utilizando. A saber... Mais de 20 mil homens já trataram a disfunção através desse método e reconquistaram sua parceira e sua autoestima. Clique no link que está na descrição do vídeo e conheça o método que mudou a minha vida sexual.